pessoal, estamos voltando aqui com mais um gameplay, é, esse jogo não é um jogo novo, mas para quem gosta de Diablo, sangue alguma coisa assim, é uma pedida, ele é grátis, ainda tá em inglês, é, tem uma promessa aí de, de tradução PTBR, mas nada oficial, e eu resolvi trazer aqui para quem apresentar para vocês, a gente tem aqui alguns personagens, o jogo tá em inglês, né? então eu sei que esse aqui é o Templário, ele Usa força em intelecto, pelo que eu li é, Shadow, destreza intelecto é, Esse aqui é força bruta, que vai ser a escolha da gente é, Aqui atrás a gente tem o Ranger, que é o, o arqueiro né, destreza Bruxa, cadê o duelista? Não veio o Duelista deve ser força e destreza e aqui, intelecto, né? intelecto puro. Nosso caso, claro, é Força Bruta. Então, vamos lá, Força Bruta. Vamos escolher um nome aqui, ver se a gente consegue. É, Para variar, usar, vou logo no meu... Paraná. ok, já tem também. Vamos, ver. vamos tentar uma coisa aqui, pessoal. Ok, isso que ninguém vai estar tá usando, né? Exato É um dos diferenciais que o pessoal vangloria muito esse jogo É a quantidade de coisas que você pode personalizar A árvore de talento dele é absurda Então, vamos ver o que a gente consegue aqui Eu não vou ler muita coisa, não está traduzido, então não não vale a pena. A gente tem que inventar o que é isso que a gente pegou aqui. Atacar o inimigo. Não sei que é isso não. Vamos seguir aqui. Bem que tá sendo um zumbi aqui, pra galera que gosta de zumbi aí. Vamos na força bruta. Barra de life tá aqui em cima. Opa. Não, ali é a barra do inimigo. Nossa barra tá aqui tipo, de prelo mesmo, na bolinha vermelha. Opa. Bem, bem diabo mesmo. No clique do mouse movimentação. peixinho aqui, Epa, acho que isso aqui é Vou usar aqui um pouquinho de vida. Agora eu tô sentindo falta é, de um indicador de para onde eu tenho que ir. Eu era muito mob, muita coisa, mas não tem uma votação aqui. Vou seguir matando esses zumbi tosco aqui Pelo menos leve a gente vai pegar Vamos correr aqui, é life e é brincadeira aqui, poção Ó, peguei aqui, agora só aqui é a espada Ó, agora ramo de... Vem cá, boletão. Vem cá, vem, vem cá. Esse bicho vai ficar me acertando de bônus. Pô, a quantidade de bicho aqui é absurda. Um mago, um... Eita, eita, eita, eita. Eu sou essa quantidade de bicho vier aqui pra um, um range de um bruxo, o negócio vai ser feio aqui A tab mostra o mapa, um eu devo ser x, Ah, é, eu sou x aqui, papá Ah, um escudo Então, vou botar o escudo aqui Ó, isso aqui tem 4x7 Tem 3x7 Não, 4x7 tá melhor ainda Então, vamos com o TACAP aqui a mesmo descobrir no mapa, não tem indicação eu, hein Trilha sonora eu baixei mesmo assim tá muito, muito presente no jogo. A água caindo aqui. Ó. Isso tá bem caprichado. Porra, todo mundo é zumbi nesse caralho. Era porque eu botei o escudo aqui, pelo menos minha vida tá durando mais. Caralho Olha Já tem aqui alguma coisa de skin pra gente fazer Vamos voltar aqui um pouquinho a gente poder olhar com calma isso que diz que é o, o maior diferencial do jogo Vamos olhar isso aqui com calma Você ganhou pontos de skill Pronto, então a gente tá aqui E, e, e, espera aí Ó Safadinho Deixa eu olhar minha skill, rapá A gente tá aqui A gente tem a opção de Vida e armadura Increscenta 16 de armadura E 16 ao é máximo de vida Ou aumenta o dano psíquico Então no caso aqui é como se fosse um tanque E aqui é como se fosse um DPS A princípio eu vou apostar um pouco no DPS A próxima eu vou ter que dividir Quero fazer um Meio que híbrida, né? Ter vida, ter sobrevivência, mas ter porrada. Então, vamos ver aqui agora. Vamos voltar aqui e ver se a gente está batendo melhor mesmo. Toma, escarado. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Esses bichinhos aqui atirando, tem que tomar um cuidado com essa com esse descarado aqui. A destreza pelo que eu tô vendo aqui faz um pouco de falta porque ele erra muito o golpe. Ó, peguei duas coisas aqui. Peguei 4x7, 3x7 Isso aqui agora. Isso aqui tá aparecendo. Coisa de arremesso. Continuar aqui. Eu só torço que eles têm um pecado. Forma, tipo, não tem a continuidade aqui. De tem uma sequência de coisas pra você fazer Muito Ah, tem até aqui o atalho não tinha visto Tô nubando aqui feão <risos> Caraca, ó, oh, que é isso aqui? Inimigo na ponte, acho que tipo a... ah, entendi. Isso aqui é um mob especial. Tem muita tática porque não tem como desviar cara ah, de frente mesmo só que essa porra. ganhamos aqui uma armadurazinha aqui ah, não pode usar Identific não está identificada eu acredito que isso aqui seja para exatamente para identificar o item já mudou a imagem do personagem, isso é um ponto a favor, tem coisa, tem, tem jogos desse que não muda, se com a mesma cara o tempo todo Mas, achei estranho isso, de, porra, o tempo todo matando bicho a gente cansa né, véio? tomara que não seja só isso A gente tá aqui com, acho que 10 minutos de jogo e até o momento... Enemigo, entre na torre... Eu pensei que fosse um... Aquele carinha. Fale com Targay. A missão, tipo, apareceu O okay, que é isso aqui? Cartas... Uh, não... Quem é... uh, aqui não... Aqui, escadinha aqui... Agora sim, agora a gente tem missões aqui, ó, tá nessa tal, tá, tá aqui, esse cara aqui. Não vou ler história. Uh, essas paradinhas aqui que eu ainda não entendi bem. São gemas, uh, são apropriados, Ok. Quem não vai gastar? Missão completa. A gente vem aqui agora. Nessa. Diga qual é a missão. Falar com... Tal, fulano de tal. Goodbye. Essa parte de missão, sinceramente, eu acho que... Isso poderia ser melhor. Vamos Vamos lá, vamos ver se a gente acha esse cara aqui. Não, aqui não tem mais ninguém. Falar. viagem até te dar o Island. Só que deve ser tipo um banco. eu ganhei outra armadura aqui, ó. A armadura é 14, isso aqui é 16, mas tem resistência 9% gelo, acho. É, alguém aqui compra alguma coisa. É, pá. produção nessa parte o cara tu não fala nada céu itens aqui esse aqui que eu quero ah, vende esse trem vende tudo ai essa pedrinha que a gente ganha isso que é muito importante também Agora vamos ver onde é que eu viajo. A costa. Vamos ver se a gente acha um barquinho aí, alguma coisa pra viajar por isso aí. Ou se já é a viagem, isso aqui, né? É... Vamos dar um tab aqui. A gente tá aqui. Vamos rodar. Não tem indicação nenhuma. que é isso aqui? aqui tem alguma coisa vai caraca esqueletinho ah, achei aqui alguma coisa vamos continuar eu apertei alguma coisa aqui Inventário, foto caractere, árvore passiva, artilmas, old screen, old screen, isso aqui, agora, complicado saber onde eu tô. isso aqui, cara, eu não sei se é porque eu não estou lendo muito o que o pessoal está falando, mas isso está bem confuso não tem um roteiro para você seguir assim no jogo é... meio que um Ragnarok só para matar um bicho e é sempre muito bicho isso aqui é fato cara que quiser para Tá rendo aqui. dá pra desviar das flechas, tranquilo. A gente pegou aqui um escudinho. Isso aqui é vinte seis, aqui é vinte oito. Vai ficar ele. Mata 7 mesma coisa, não é demais A gráfica do jogo legal Sei lá Pra quem gosta de matar zumbi Isso pra... aqui, velho né? Isso aqui como um mapa pra mim é muito estranho. Pô carai, que cara chato. Vamos dar uma olhada aqui. Aí, é, aqui já limitou um pouco, que eu não poderia aqui ó, dar força pelo que eu tô vendo. Ele não tá brilhando. Ah não, se bem que é. tava vindo alguém não mas e aí aqui eu tenho incrível uh, dano dano minha vida tá descendo muito baixa cadê eu aqui Vou tentar durar um pouco mais Isso aqui pra mim, ser um mapa, tá foda Esse é um ponto fraquíssimo do jogo, cara Ó, agora é a porra toda aqui agora 21, 21, ah, caraca Entendi nada agora, é, pode ter, tá, de mim Ah, tá distante do cara. Eu falo, não, você desvia de algumas coisas, aí sai pra lá com essa tocha. E, caraca! Que é isso aqui, velho? Foi encarado ali, morre mesmo, isso aí pelo menos o jogo, você não pode sair derrubando tudo, tem que tomar um cuidado. Mas peca muito na sequência de jogo. É... Eu tô aqui totalmente perdido, não sei se é pela, pela questão do inglês que eu não li muito, praticamente nada, né? mas um exemplo, eu vi... Eita, eita, eita, que isso, cara? Ah, é mago? Caraca. Era é maguinho. Que é isso, meu filho, que violência. ai, hum, agora acertou. Caraca. Ah, vem cá, vá. Ah, pelo menos ela não conjura aqui se eu tiver colado nela, né? Ela quer correr? Ah, correr não, meu filho. Então, Vamos trocar a tata aqui. Ai, ai. Ui! ui, ui, ui. Ó, caiu muita coisa aqui. Ah, isso aqui é porque eu não tenho onde colocar, então vamos jogar alguma coisa aqui fora Jogar uma dessa aqui fora, a gente pega essa aqui que tem cara de ser muito melhor 19 de arma, essa aqui tem 16, mas tem essa resistência aqui, eu não tô, Não estou querendo trocar Essa sapatilha aqui, eu acredito que não seja usável ele é, não deixou usar Essa aqui não está identificada Vamos usar O um sapatinho aqui é, Tá, Pelo menos está vestido Vamos usar o terreno aqui a nosso favor Não, safada. Esse aqui não dá para pegar. É, pessoal, esse aqui é um meio que diabo, Draken Sangue. Agora, o gráfico, pelo que você vê, pro Draken Sangue ele ganha, pro diabo ele perde. E na sequência de missões, ele perde feio para os dois. Estou totalmente perdido. O mapa que a gente tem esse aqui não sinaliza nada. Ah, o mapa de missões que eu achei aqui. O mais próximo disso foi esse Que não mostra onde eu tô E nem pra onde eu tenho que ir Costa eu Acredito que é onde eu tô E eu tenho que vir pra cá Mas não tem muito caminho Então fica aí, pra quem quiser experimentar Pode ser uma nubagem minha aí Mas pelo menos vocês viram aí um pouquinho do gameplay Falou então, funcionário de Neles Até mais, espero que vocês tenham gostado